Olá pessoal do F1 Horizon. Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1. E nesse vídeo eu tentei jogar Fórmula 1 2014 no teclado. É quase impossível você jogar no teclado Fórmula 1 2014. Já no controle já é difícil, né? Porque tipo, é, ele não vira muito bem, assim, demora para virar, assim. E quando você solta, ele solta rápido. Só que é para ser o contrário, entendeu? é uma desgrima entendeu e lembrando que final de semana não tem vídeo somente segunda terça quarta quinta e sexta beleza motivos porque nesse vídeo que tá aparecendo já expliquei já tá e é só isso mesmo curto o vídeo aí. bem vindo à fórmula 1 2014 É, meus amigos, mas eu vou mostrar aqui os gráficos primeiro, olha só, meu F1. confie beleza eu cliquei errado e eu coloquei na dificuldade, mas eu já voltei. <risos> Daí vídeo, tá no full, entendeu? Tá no full. Tudo no outro. É, jogo 2014 também. <risos> hum, tá. Não tá full HD, tá quase full HD. Meu monitor não é Full HD. Não suporta aí, ó. Tá aí, ó. Beleza. Mas vamos lá. Vamos salvar aí. Salvando automaticamente. Uma grande prêmio. está ali. Ó. Exato. Vamos. Vamos com a Williams, né? Pegar a ilha O nosso brasileirinho. Bora lá. Olha só colocar céu limpo, né? Por favor e olha só a dificuldade coloquei no expert, né? Se eu colocar no lenda, né? Mas beleza, ah, coloquei ABS, claro e controle completo, claro. E eu vou colocar, eu não lembro que pista. Ah, Rússia, Rússia. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil. É mediano para jogar no teclado, beleza? Olha só estou me preparando aí e já vou dar um mini spoiler aí que é incrível que pareça eu não dei flashback <risos> incrível mano eu não errei mas é difícil mano olha só coloquei no rico já incrível deu no meu gosto é tá muito fácil olha só e facilidade ele já tropacei os caras os caras não sabem virar aí. Mas beleza. Beleza. <coughs> eu sofrendo ali com o volante. Eu fechando o cara de trás sem querer. <risos> e agora eu farei ele sem querer. Não é de mim ter fareado. Eu errei também. Derrei quase tudo no começo. Aí. mas é só a primeira volta, então não vai ter muita graça eu trocando a câmera na hora da curva, né mano veja só a inteligência do ser humano troquei no rico, né mano? <risos> será que chegou oitavo, acho que chega né? é, eu forcei também o oitavo tudo esse negócio eu podia trocar o combustível de colocar o pneu yeah, exactly. e também os gráficos tão bonitos em você teve se você tivesse que nem um, com, um, com qualidade alta eu ver muito bom mesmo sendo 2013 hein? não eu não sei qual é eu acho que é que x9 né os gráficos? Não sei. Acho que é, né? 2000. É 2014, sim. Nessa época tinha um x 9. Beleza, eu acho que aí não vai ter nada demais, né? Nessa hora eu tava tentando aproximar do Hamilton, mas nunca que eu ia conseguir, né? Mas... Porque eu estou no teclado e, segundo, que eu estou com uma Williams. Eu já estou 3 segundos, né, atrás dele, então, essa curva foi certo, mas eu vou cortar quando tiver algo um pouco mais interessante, ah, não vai ter algo interessante, tá estou chegando aí para completar a volta número 2, coloquei no Rico, né, para essa volta ser um pouco mais rápida, beleza, eu já estou 2.5 dele, do ramp né. bem nada interessante ainda, né? Essa hora foi muito burra que pisando na E aí eu errei. Olha só, errada, bonito. Meu deus caras nem se aproximar Agora eu acho que eu tava. É. Aí eu. Nossa senhora, aí... Não vou nem falar nada. 3.3.3 é che... nessa hora eu comecei a desistir. Já aí, ó. Tá eu foi certo. quando tava fazendo certo, não... não tava desistindo muito. Mas daí depois, ah, daí, daí... daí já deu. Já aí, ó. aí, che... pior. E uma coisa que eu não gosto desses jogos antigos ainda. Codemaster Master que tipo, quando você vai para fora da pista, ele desacelera. Sozinho, entendeu? É muito esquisito porque por que não que deixa normal? Aí já tá 4.2 é, é muito ruim esse negócio. Ainda nem quis consertar nesses novos Você pode estar tá pisando no fundo assim no, no pé na. para fora da pista, mas ele solta o acelerador. Não faz sentido isso. Ah lá. Ah, soltou o acelerador. Muito basta. Ah beleza. Completamos aí a board. E anos aí. Beleza. Segundo hein Que fase do massa, hein? <risos> Incrível. Ganhei quatro posições. O cara não tá quase nem comemorando, né mano? Chegou em segundo, cara. Ah, é bo... Nossa, eu ganhei até uma conquista. É, eu vou tentar mostrar aí a conquista. Vamos ver. Olha só. Ah. Entendi. <risos> Mas beleza. Vamos ver o pódio. Bom, então foi isso o vídeo. Tomar que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva e ativa as notificações para não perder os vídeos de Fórmula 1 quase todo dia, meio-dia e 50, tá? São vídeos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? E fui eu!